Esse acordo que foi laboriosamente construído num diálogo que envolvia o senhor governador do Banco de Portugal, os acionistas angolana e espanhóis, o governo que ia acompanhando, obviamente também, eu próprio ia acompanhando, uma vez que me tinha atravessado com a assinatura no diploma. No momento crucial em que ia ser, porventura, objeto de acordo, perante a posição do BCE, transmitida pelo Banco de Portugal, a senhora Engenheira rompeu o acordo, partiu para a Angola e, portanto, acabou por avançar a aplicação dura e crua da lei que lhe era desfavorável. Isto, portanto, para concluir o seguinte serenamente. Primeiro, que estávamos todos de acordo quanto ao que era preciso fazer que era preciso fazer, era fazer o que o BCE achava, o que desbloqueava a situação do BPI, que significava um sacrifício da posição, dos interesses da Engenheira Isabel de Chaves. Estávamos de acordo, eu próprio, o Primeiro-Ministro, o Governo, o Governador do Banco de Portugal, era assim. Segundo, que podia ter sido aplicado tudo isto por acordo, mas a senhora Engenheira, perante a posição do BCE, afastou-se do acordo terceiro assim vingou a lei e que foi aplicada, obviamente, de uma forma uh, clara e que lhe foi desfavorável. E é evidente que isso depois teve custos uh, no relacionamento com uh, o Governo, com as autoridades, isso, com a própria chefia de Estado Angolano. Em nenhum momento da parte de todos os que interviaram, e fomos estes, do lado oficial, em nenhum momento algum dos intervenientes jamais pensou que uma solução fosse se a senhora engenheira persistisse em não aceitar o acordo, deixar de aplicar a lei que lhe era desfavorável. E, portanto, da parte do, do, do seu governador era a posição, da parte do governo era a posição tão clara que antes mesmo de eu ser presidente já me apresentou o diploma.